Você é um ser espiritual, eterno e perfeito, vivendo uma experiência terrena, uma experiência humana Mas em que momento a sua consciência deixou de se identificar com o eterno e perfeito e passou a se identificar com a consciência humana? Perceba, por exemplo, uma criança entre 3 e 5 anos que percebe que tem nome que é um eu, e começa a desafiar a tudo e a todos. Todos nós passamos por isso. É como se Deus encarnasse. Deus encarnou em você e agora. Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, eu quero te lembrar que eu faço muitos eventos presenciais, eventos online e às vezes eu entrego uns presentes online também, como e-books, algum pequeno treinamento, uma aula online. Então, para você ficar a par de tudo que eu estou fazendo e ganhar também esses presentes, não se esqueça de deixar o seu contato aqui para mim. Existe uma magia! pela qual todos nós passamos a magia de se tornar um ser humano a magia de formar um ego de formar esse personagem da sua história como que é isso? eu imagino assim que essa consciência que hoje é você, que sou eu um dia sai da perfeição de Deus e vai viver a experiência terrena e nessa magia, essa chispa divina entra no corpo de uma mulher e a partir das células desse corpo feminino cria-se um novo corpo Então, o corpo físico nasce Mas ele quando nasce, aquele bebê ele é um pedaço do céu, você já reparou? Uma criança entra num recinto, assim, um bebezinho e é como se um anjo entrasse Algo muda, a atmosfera do lugar muda A gente olha para um bebê como quem olha para a inocência, para a pureza, para um anjo Então a gente começa a inserir esse Deus que encarnou na sociedade Desde os primeiros dias de vida O pai e a mãe dizem para o bebê quem ele é mas eles não dizem quem ele é de fato Olha, meu filho, você é um ser espiritual, eterno e perfeito que acabou de encarnar Não acontece assim Eu chamei as minhas filhas, né? Minha filha mais velha se chama Helena Então, Helena nos meus braços, eu dizia para ela Helena, Heleninha, minha filha Você é minha filha Eu sou sua mãe esse é o seu Pai, esta é a sua casa E você é menina, e você se veste assim, e você se comporta assim Então, eu, assim como todas as mães e todos os pais Dissemos para os novos, para os recém-chegados, para Deus que encarnou Quem Ele é Que piada, não é? e a gente forma esse personagem junto com a criança Todos nós fomos assim, né? os nossos pais, educadores E hoje em dia, a televisão, os meios de comunicação tudo nos diz quem nós, na verdade, não somos Então a gente vai ganhando né? todos esses papéis A gente vai ganhando um nome a gente ganha o gênero, a gente ganha a língua que fala, a cultura onde a gente está inserido a gente ganha tudo num processo em que o professor Dom Miguel Ruiz chama de adestramento então, Deus, a nossa origem, quem nós somos, é adestrado a se tornar quem você é, ou melhor Pensa que é Então a gente ganha esse personagem Pouco a pouco Através desse processo chamado adestramento Como é esse adestramento? Ah, Quando a gente se comporta bem De acordo com papai e mamãe Nós somos recompensados Através de amor De atenção De carinho E quando a gente não se comporta bem Quando a gente é selvagem como Deus que acabou de encarnar a gente é não recompensado ou mesmo de alguma maneira castigado pode até ser por uma, um, uma não atenção né? então a gente vai com a nossa ferramenta mental construindo esse personagem e acreditando em tudo à nossa volta não existe ser mais crédulo que a criança né? Deus recém-chegado acredita em tudo porque é como um, um ser de outro planeta que acabou de pousar na Terra e tem que se adaptar a essa sociedade então a gente acredita que é o ego, que é o personagem somos adestrados para isso e a gente adestra as nossas crianças para isso e está tudo bem porque Deus veio viver uma experiência terrena e está tudo bem Como que a gente faz então? A gente encarna o personagem Eu particularmente acho o meu personagem muito legal, muito bacana Outro dia eu machuquei meu ombro e estava muito difícil escalar, eu gosto de escalar montanhas estava bem difícil, mas Kátia quis ir mesmo assim e fez uma escalada e apoiou o braço e machucou mais e até chorou mas seguiu adiante meio com braço e meio até o topo bem alto e lá em cima eu que percebo que sou um ser espiritual eterno e perfeito vivendo a experiência do personagem Kátia eu não resisti e eu falei para o meu companheiro de escalada Nossa, eu acho a Kátia incrível Porque ela é tão corajosa Não importa se está doendo Não importa nada Ela é firme, vai, vai até o fim, com coragem E eu estava mesmo muito admirada desse personagem, Kátia Eu tenho certeza que você se admira Do seu personagem Em algum lugar, em alguma coisa então, vamos fazer um exercício agora Desloca a sua consciência de si mesmo Só um pouquinho Desloca e se perceba como ser espiritual eterno e perfeito Como o ator por trás do personagem E olha para o seu personagem Veja quais são as qualidades dele Como é que ele é? O que, que ele faz super bem? Será que ele é engraçado? Será que ele conta piadas? Será que ele é tímido? Será que ele é sensível? Muitos personagens são super sensíveis aos outros, ao mundo Como é o seu personagem? Será que ele se comunica bem? Será que ele é um bom ouvinte? Será que ele gosta da natureza? Será que ele ama os animais? Será que ele ama as crianças? Admira o mundo? Todos os personagens são muito interessantes a questão é que a gente pensa que é o personagem A gente se identifica tanto com ele que luta com todas as forças para ficar nele E, na verdade, isso é o que dói Isso é o que faz a gente sofrer tanto Porque o nosso personagem é efêmero O nosso personagem teve um dia de nascimento Onde ele foi lentamente construído, né, até a gente ficar adulto e ter certeza que é ele e Então ele vai sendo desconstruído, desconstruído, até o dia em que a gente parte desse mundo e morre Portanto, olhe para o seu personagem de fora Observe quem ele é e saiba quem você é de verdade Você é esse que está fora olhando para ele Apaixone-se por ele, do mesmo jeito que Deus se apaixonou e encarnou nele. Deus encarnou. E agora? E agora? Viva esse personagem! Curta ele com todo o seu amor, com todo o seu coração. Curta a vida, a existência, porque isso aqui é como um filme, um teatro, um sonho. Aproveite o filme, o teatro, o sonho E a consciência A consciência é perceber Perceber Que o personagem um dia morre E está tudo bem Porque você não é ele Eu não estou dizendo que a gente não deva Adestrar as crianças Porque todo mundo tem direito a viver no filme Então, insira a sua criança no filme mas, ao mesmo tempo, dê para ela a oportunidade de sair dele Muito obrigada, Ramon Filho, por ter sugerido esse tema Como é ter um ego? Como é como Deus encarna? E o que é que a gente faz com isso? Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei para mim Deixe seus comentários, sugestões para outros vídeos eu procuro ler todos os comentários no dia que o vídeo sai e até uns dois dias depois E depois fica difícil de eu acompanhar todos os comentários Mas eu procuro ler e deixo sempre um coração para você Um beijo